Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Já agora isto é tirado de um livro. Eu, eu hoje vim para dar os muitos créditos também, okay? que é este. One Up on Wall Street, do Peter Lynch. Eu desconfio que ainda hoje em dia não há este livro em português. Okay. E por isso este exemplo é tirado de lá e que mostra-nos como a paciência compensa para os investidores lucrativos deixem mostrar-vos aqui algumas das maiores quedas de, de empresas, eu, eu reuni só algumas das empresas, ele apresenta aqui muitos exemplos, mas alguns exemplos que são sonantes para alguns de vocês pelo menos. A Abbott Laboratories, que está aqui há décadas, se não, acho que está, até está há mais de 100 anos nos mercados. Bristol-Myers, também outra farmacêutica. Heinz, uh, dos Ketchup, Mostardas, etc. A McDonald's, alguém não conhece a McDonald's? <risos> Uh, a Merck é outra farmacêutica, okay? Aqui cinco exemplos. E então deixem-me mostrar-vos do seu preço máximo estabelecido em 1972 até a queda, até o bottom, até o fundo de 1974. A bot estava a 5 dólares, a Bristol-Myers a 8, a Heinz a 5,75, a McDonald's a 15 dólares e a Merck a 17. Em dois anos o preço da Bot cai para... 1,80 um dólar, e 80. a Bristol Myers cai para metade, 4 dólares, a Heinz quase metade, 3 dólares, a McDonald's, isto derrete quase 80%, segundo as minhas contas de cabeça agora, rápidas, e a Merck também é mais de metade que cai. Agora, deixem-vos mostrar o que é que estas mesmas ações fizeram, qual era o ponto em que elas estavam 13 anos depois, okay? de 74. 87, o que é que estas empresas fizeram? Abbott Laboratories, 67 dólares, Bristol Myers, 55 dólares, Ames, 51 dólares, McDonald's, 61 dólares, Merck, 74 dólares. E porque eu sei que para o nosso cérebro é difícil perceber qual é a valorização real disto, eu vou fazer aqui mais uma coluna, que é a porcentagem de ganho, ok? E esta é um bónus que não está no livro. <risos> o ganho... Na Abbott Laboratory, entre 74% e 87% foi 3.700%. Bristol Myers, 1.365%%. Heinz, 1.700%. McDonald's, 1.525%%. E a Merck, 1.057%. Compensa nós sermos pacientes. E só para vos mostrar também como o preço que nós pagamos determina totalmente a nossa rentabilidade. Se vocês tiverem a ação de uma empresa XPTO a cotar a 40 dólares, okay, cada uma, e ela uh, tiver lucros por ação de 5 dólares, isto vai-vos dar, assim, em teoria, pelo menos uh, daríamos uma rentabilidade anual de 12,5%. Okay? Ou seja, do, uh, lucro uh, sobre lucro ao longo dos anos, então 12,5% de rentabilidade anual. Já se a mesma ação estiver a 10 dólares, Okay? e mantiver os lucros por eh, 5 dólares, vocês têm uma rentabilidade anual teórica de okay? 50%. É só essa a diferença que faz o preço que nós pagamos. E é nestas alturas de grandes quedas nos mercados que os preços vêm a saldos e que por isso vocês têm uma empresa que tinha lucros por ação de 5 dólares e se ela ontem estava a 40 dólares e hoje a ação está a 10 então a vossa rentabilidade acabou de aumentar muito, ok? O vosso risco diminuiu bastante e a vossa potencial rentabilidade aumentou bastante.